Boa noite, bem-vindos ao Sofá da Vila, a nossa live semanal, nosso encontro com você que nos segue aqui no Instagram do Instituto Vila Mil. Meu nome é Kézia, eu sou médica ginecologista obstetra, fundadora e diretora aqui do Instituto Vila Mil e agradeço a todos vocês que estão aqui participando conosco. Estamos hoje, dia 31 do 3, finalizando o mês de março, que comemoramos o Mês da Mulher. E nesse mês nós convidamos algumas mulheres muito especiais que frequentam aqui o Instituto Vila Mil, que nos deram a honra de terem seus filhos conosco para contarem um pouco das suas histórias, porque são histórias que motivam, histórias que nos inspiram. Então são mulheres inspiradoras. E hoje nós temos aqui conosco nessa live uma mulher inspiradora, que também é mãe, que é a Elisa, a Elisa Moreira. Eu vou convidar ela para entrar aqui conosco para contar um pouquinho da história dela e para gente perguntar e perguntar tudo que a gente quer saber. Olá, Olá Elisa! Bem-vinda! Muito bem-vinda nossa live! Tô com saudade. A última vez que eu fui na vila, a Aninha que me atendeu, a senhora estava viajando de férias. Como estamos? Tudo bem. E você? Tudo bem, graças a Deus, na correria de sempre, né? No multifunções de todas nós. Maravilhoso. pessoal. Muita saudade de você também. Muita em saudade, breve muito obrigada por ter aceitado. Imagina. Você assim que é. Também, né? Uma mulher multifunções. E esse mês a gente chamou mulheres, assim... Que são inspiradoras. né Que venceram grandes desafios. Porque, né? Você lembra que eu sempre falava pra você... Que o parto é um grande desafio. Mas que você, com certeza... Já tinha vencido desafios... Tão grandes ou maiores do que o parto. Então... Eu vou pedir para você contar um pouquinho da, primeiro, sobre a sua infância. Fala um pouquinho para nós da sua infância, de onde que você veio, por que que você acha que você seguiu esse caminho seu profissional, o que que a sua infância te influenciou a seguir esse caminho seu como delegada de polícia? Então, bom, primeiro, boa noite, pessoal. Sei que tem muita gente do meu Instagram aqui, mas com certeza muita gente é da doutora Kézia, da Vila, então vou me apresentar. Eu sou Elisa Moreira, eu tenho 36 anos, sou delegada de polícia há quase 13, professora, palestrante, escritora, enfim, mãe, né? Que acho que sem dúvida nenhuma é a maior jornada <risos> nossa, tanto de trabalho... Desculpa, eu não passado. te apresentei, viu? Já tô falando, tanto, assim, todo mundo já te conhece. Aqui é um bate-papo, tô vendo várias amigas queridas chegando aí, é um bate-papo <risos> mesmo. E eu acho que a Elisa de hoje, ela tem um pouquinho de cada fase da vida, sabe, doutora Kézia? Porque desde lá de trás, em termos profissionais, eu sempre manifestei muito interesse pela comunicação. Eu cheguei até a flertar com a medicina na hora do vestibular, eu pensei e falei, hum, será? Mas é, sem dúvida, se eu não tivesse feito direito, eu teria feito medicina, sem dúvida alguma. Acho que iria ir para psiquiatria, iria para esse lado, sabe? Mas que habilidades manuais não são a minha praia, então acho que na medicina eu ia falhar miseravelmente nesse ponto. Mas eu sou uma apaixonada pela mente humana, pelo corpo humano, e aí na escolha da graduação, que foi direito, eu inicialmente queria ser diplomata. Mas o tempo foi passando e eu vi que aquilo provavelmente não se encaixaria muito na minha vida, porque eu sempre tive, o sonho sempre quis ter um porto seguro, né? um local, uma referência minha a minha casa, eu gosto disso, eu gosto de ter essa noção de pertencimento, sempre quis ser mãe, eu acho super legítimas mulheres que, que não querem, que acham que a maternidade não é para elas, porque a maternidade é para quem quer, né a gente precisa falar sobre isso de forma aberta, mas eu sempre quis. E aí, a ideia de ser diplomata foi ficando em segundo plano, até que eu me encantei pela polícia, fiz o um concurso para delegada de polícia, e aqui estou, como disse, há quase 13 anos, sou uma apaixonada pela minha profissão, Acho que é um instrumento de transformação social fantástico e sou muito feliz com o que escolhi para mim. Não é fácil, né? A polícia ela exige muito, a docência exige, exige muito também. Eu sou professora há quase 10 anos, e, mas equilibrando os pratinhos com uma rede de apoio importante, com as pessoas nos ajudando, a gente consegue né, equilibrar a mulher, a profissional, a mãe... Isso é muito, muito importante para que a nossa saúde mental permaneça em dia. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foram habilidades desde sempre que me fizeram vir para essa área da comunicação, de lidar com pessoas, de tratar com gente. Eu gosto muito do contato humano. E o direito proporciona isso e a polícia ainda mais. Quando você escolheu o direito, então, foi por causa... É, pensando na diplomacia. Não necessariamente. O direito é porque... Eu sempre ficava, ai, ah, medicina ou direito. Aí pensei em jornalismo, jornalismo ou direito. O direito era sempre a opção é, não segura, mas sempre a opção recorrente. Então, meu coração mandou ir por aquele caminho. Eu sabia que alguma coisa dentro do direito eu poderia é, desempenhar, mas a polícia nunca foi uma opção. Eu não tenho nenhum policial na família, nenhuma policial. E durante a faculdade é, eu conheci a história de um delegado de polícia que a vida é muito maluca e hoje ele é padrinho do meu filho. A gente se reencontrou, que é o Bruno, a gente se reencontrou anos depois, construiu uma amizade fantástica e de uma certa forma ele me motivou, sem me conhecer e eu sem conhecê-lo, a ser delegado. Foi no meio da faculdade, eu estava aí no quim, sexto período mais ou menos. Eu lembro do seu par, da sua família vindo toda do interior. É, de qual cidade que você é, Lisa? Eu sou de Muriaé, nasci em Muriaé, em Minas Gerais, mas não vivi lá. Eu cresci em São Paulo, em Ribeirão Preto, fiz faculdade no Rio e vim para cá. Então eu sou de Muriaé, a minha base é lá, minha família mora lá, vou lá uma vez por mês, mais ou menos, mas hoje me sinto é, é, Belo Horizontina de coração, parece que eu pertenço a essa cidade, é muito impressionante. Então você se mudou para Belo Horizonte só na época de se tornar delegada? Depois, a minha primeira lotação foi o interior, a minha primeira lotação foi Patinga, uma cidade no Vale do Aço, assim, apaixonante, é, fui muito feliz lá, fiquei dois anos, mas achei que era hora de alçar novos gols e vim para BH. Eu estudei aqui na né, época de cursinho, né, terminei a faculdade no Rio de Janeiro, vim pra cá, fiquei um ano estudando. Depois fui fazer minha especialização em Juiz de Fora, na Federal de lá, estudando para o concurso. Passei no concurso, fui para o e vim para cá e nunca mais saí. Passei um tempinho em Uberlândia, fiquei uns meses lá em missão, mas eu acho que o meu lugar de fato é Belo Horizonte. E me conta uma coisa, como é que é quando a gente vira para a mãe, assim, ainda mais sendo filha única... E ainda mais assim, eu conheci sua, sua família, seus pais. Gente, vou abrir um parênteses aqui. No dia do parto da Elisa, tava a Elisa lá em trabalho de parto, e aí vou ter que dar, uma, vou ter que contar umas fofocas aqui, porque Tom aqui é, é sofá, tá? Chegou a mãe dela com assim, um lençol pro berço que ia ficar no Antônio. um negócio, uma coisa de, de rei. De rei. Era um lençol todo bordado. Doutora Queza, quando nascer o meu neto, ele vai deitar nesse lençol. Um lençol. E o um lençol descia até o chão, assim. Era um negócio espetacular, sabe, Ô mãe, gente? você tá aí? Conta de quem é. que era é esse lençol, me... me fala. Meu Deus, isso aqui veio de Portugal. Não é possível. Não gosto de bordar na mão, assim. Falei, senhor, que coisa chique tésima, assim. Era tudo um é. negócio do mimado, brilhoso, maravilhoso, perfumado. Eu falei assim, meu Deus, agora imagine, imaginando, na hora que essa pessoa, né, assim, que foi criada, filha assim, única, mulher, eu falei assim, não, mas o que é? É que eu vou ser delegada de polícia. É, mas só que, que foi, foi assim, sua mãe e seu pai? Olha, eu tenho a sorte, porque o nome disso é sorte, de contar com uma família que sempre me apoiou em qualquer é, é, decisão. Então eles sempre confiaram muito nas minhas escolhas. Aí, ó, Aí minha falaram, ó. leição da, só da minha bisavó materna, tá? Tá, querida? Tá? Da minha bisavó. Essa nem eu sabia, eu sabia que era de família, mas da minha bisavó. E você sabe que eu sempre, eu tive muita sorte, o Kézia, de ter uma família, minha madrinha, minha mãe, meu pai, que sempre acreditaram muito. É em mim. Então, qualquer coisa que eu dissesse, vamos embora, sempre ali, né, segurando, que o é meio que o limite, então eu sou multifunção, eu quero mais, você quer mais, mais, mais, vamos em frente e, e vamos descobrir novas coisas, então a gente teve que dar uma balizada. Mas quando eu propus, né, a questão de ser delegada de polícia, claro que assim, tem um choque inicial, hoje é muito mais comum, né, mas na época, são 13 anos, nós tivemos um grande salto nas polícias, a presença feminina. Antes era raro a gente ver na televisão, uma delegada, né, tô falando do meu cargo, dando uma, uma entrevista, né, hoje é recorrente, né, isso é, isso é muito comum, embora nós ainda tenhamos que vencer muitos desafios. E aí eu me lembro que foi muito tranquilo, eu acho que internamente... É, deve ter causado alguma preocupação, que é, praticamente 100% dos pais devem ter isso quando o filho fala, quero ser policial, acho que é um misto de orgulho e, e, e de preocupação, é, porque a minha madrinha, que eu tenho duas mães, você né? sabe da história, a minha madrinha colocou, e... quase morri, ela falou, mas mesmo assim, confiando muito na minha escolha. E tem todo um mito, né, Kézia, o mito da mulher policial, o mito da guerreira, não é isso, é um trabalho como qualquer outro, não, meio forçação de barro, mas é um trabalho. É um Não é, não, não é, não é, mentira. É um trabalho muito burocrático, é um trabalho em que a gente lida muito com pessoas, mas com muito papel, e aquele final, né, operação policial, todo mundo uniformizado, isso às vezes é fruto de um ano de trabalho, um ano e meio. É, então E as pessoas glamorizam muito isso. Não, então, então, então conta aqui pra gente. Todo ah. mundo quer saber. Porque assim, ah. na hora que chega aqui fala não, eu, sou, eu sou delegado, de polícia, pra mim eu falo assim cadê o revólver? Bota as armas aqui do lado. Você vai sair daqui, vai encontrar um ladrão ali, vai dar um tiro. Não. Na nossa mente, assim, na nossa mente, não. você sai prendendo todo mundo pra rua. Como não. é que é? O começo da carreira? Porque todo mundo que é da área entende. A gente não entende nada, assim. O começo Sim. é que você fica... Viajando de helicóptero, entrando no meio do mato, depois que para isso, como é que é, né, Bruno? Não, é muito perfil a polícia ela é feita de vários perfis. Então, eu posso falar da minha instituição, a Polícia Civil de Minas Gerais, a gente tem a área meio e a área fim, então a área meio é tudo aquilo que operacionaliza, que, que, que proporciona que a atividade fim, a investigação na delegacia seja possível, então desde os órgãos de administração de pessoal, é, quem fornece o papel higiênico para a delegacia, logísticos, contratos, os convênios que são feitos, então tem essas áreas. Tem pessoas que têm o aptidão maior para a área administrativa, por assim dizer, tá? Não é um termo técnico, mas para todo mundo para nivelar aqui a nossa conversa. Eu fiquei três anos e meio na área, inclusive quando eu engravidei do Antônio, eu estava na área meio e percebi que ela é tão importante... Oi, Meio não dá tiro, né? <risos> em tese não, policial você é 24 horas por dia, 7 dias por semana Mas em tese é uma área mais administrativa De você está imaginando é assim, como é que vai é fazer uma grávida, né? Assim, com revolver, imagina não, não. É. <risos> não, eu sempre andei armada, né? Andei e ando, assim, 24 horas do meu dia, todo tempo Mas a gente né, eu, na gravidez eu optei por estar num lugar é, Em que eu pudesse contribuir com a Polícia Civil de outra forma Mas logo depois eu, eu já voltei também para a atividade FIM Porque quem gosta, gosta são perfis Eu gosto da atividade FIM então, não, eu não entendi, trabalhei... não. Não entendi nada. Meio e fim, não entendi nada. Tá. Meio são os Meio. recursos que fazem com que a investigação seja possível. Então, tem a parte administrativa, tem a parte que destina entendi. os recursos para as delegacias, que faz chegar desde o café e o papel higiênico até os grandes contratos, e compra de viatura e fornecimento de material bélico. É, é o coração, né? Precisa entendi. acontecer, né? a cabeça, melhor dizendo, isso precisa entendi. acontecer para que a atividade finalística, que é a delegacia, o dia a dia de polícia, aconteça. Então, Entendi. tem perfil para todo mundo, é, tem gente capacitada em todos os lugares, e eu já trabalhei nas duas áreas. Eu sou da atividade fim, eu gosto da atividade da delegacia, é o meu perfil. E hoje eu estou como delegada regional de contagem, eu coordeno as delegacias da cidade de contagem. Estou com quase 13 anos de profissão, então a gente vai aí subindo os degrauzinhos, chegando né, é, é, em posições diferentes aí de gestão. Quando você fala de delegacias, também outra coisa aqui para eu entender: é, tem, tem delegacia da mulher, delegacia da criança, não é assim? Sim. A e você tá... me falou uma vez se era penal. Hum. É isso? Tá. Como é que funciona na polícia civil? Na polícia civil em Belo Horizonte, tá? no interior tem muita clínica geral. Às vezes tem um delegado na é. cidade, uma delegada que tem que lidar com mulher, com adolescente infrator, com homicídio, com tráfico, com roubo, com furto, com estupro, enfim. Em Belo Horizonte, nós temos departamentos especializados. Então tem o departamento de orientação e proteção à família, que pega toda a questão do adolescente infrator e vítima, da criança infrator, e... criança infratora, não, mas da criança vítima, é... a mulher essas questões. Tem o departamento de narcóticos, né, eu já trabalhei lá por cerca de um ano e quatro meses, mais ou menos. Tem o departamento de homicídios e proteção à pessoa, que trabalha em investigação dos homicídios consumados e também das pessoas desaparecidas. Então, tem uma série de departamentos que lidam com essas temáticas específicas. E tem também as delegacias regionais, que pegam a área. Imagine Belo Horizonte como pizza, a gente fatia e tem a Regional Sul, Regional Centro, Regional Leste, Barreira, etc. Que é a clínica geral da Polícia Civil, que são os outros crimes, curto, estelionato, enfim, todos esses outros crimes que acontecem por termos territoriais. Então, João sofreu um roubo é, na Avenida do Contorno, em frente ao Pato Savassi. Ele vai procurar a Delegacia Regional Sul. É aquela delegacia que vai investigar. Tem toda uma organização para que seja possível a investigação. Eu estou em Contagem, que é região metropolitana, é, que tem algumas especializadas, tem Razão da Magnitude, é a terceira cidade do estado, então a gente tem é, mulheres, tem homicídios, tem a Delegacia especial e tem sete delegacias de área que trabalham essa clínica geral. Entendi. E quando você estava, Contagem faz parte de Belo Horizonte? ou Não, não é outro departamento. Departamento de Contagem, que pega Contagem, Betim, Ribeirão das Neves, Juatuba, e É outra área. O Estado é dividido também como uma pizza. É dividido em departamentos de polícia, que são divididos em regionais, que são divididos em delegacias. Então, é, é um escalonamento. E toda essa estrutura é subordinada ao Conselho Superior da Polícia Civil, ao chefe da Polícia Civil. Entendi. Que é estadual, que é por Estado. Isso, isso. Igual. Isso a militar também é por Estados, né? Sim, mas a polícia militar é outra instituição, é uhum. polícia, é, não é investigação. A polícia militar, a função princípio dela é evitar que o crime aconteça. Por isso que a gente vê as viaturas da polícia militar na rua muito mais do que as da civil. Porque falando, né, tirando as perspectivas do direito, a polícia militar atua antes do crime acontecer. A polícia civil atua depois que o crime aconteceu, para investigar. Basicamente isso. Entendi. E você também é professora? Sou, né? E fala um pouquinho disso, assim, de que que você dá aula, para quem que você dá aula, se tem a ver com o que você faz a sua aula, explica aí para mim. Isso, tem tudo a ver, Kézia, porque a gente não pode pensar uma polícia hoje que não seja uma polícia garantista, uma polícia garantidora dos direitos humanos, do cidadão. É fundamental que a polícia haja como o primeiro garantidor desses direitos, porque a polícia é o que chega quando o fato está queimando, né? A polícia, o juiz vai pegar aquilo um dia depois com um papel, vai pegar o papel. A polícia fala que ela sente o cheiro dos fatos, ela vê as pessoas, ela tem essa troca e ela tem esse primeiro atendimento à vítima, ao infrator, a todo aquele contexto, as testemunhas. E eu dou aula de direitos humanos. Eu leciono a disciplina sete para oito anos. É, trabalho com concursos públicos, com preparação para carreiras policiais, em dois cursos preparatórios, basicamente o Supremo e o Endelta. O Endelta, eu sou uma das cofundadoras, o Supremo eu sou professora. Amo o que faço e a gente tenta aí fomentar esses sonhos nas pessoas que querem é, fazer parte da polícia. Milhares de alunos aprovados aí no Brasil inteiro. Tem um monte de aluna é aí bom. que eu vi, tá? Chegando. Que legal. E me fala uma coisa, essas pessoas que fazem o concurso, eu já ouvi dizer que no, quando a gente faz esses concursos assim para cargos que é, que que é para cargo de policial, tem que ter um preparo físico também, além da parte intelectual, que tem que estudar muito, muito, muito, muito, de, se passar nessa fase, depois tem uma fase física, né? Isso aí. Nós temos aí a Diane, essa aluna estava comigo lá em Manaus, estava em Manaus no final de semana passado. Oi, Diane, tudo bem? É, tem a parte física. É um concurso normalmente com muitas etapas, então a gente tem uma prova objetiva, uma prova discursiva, uma prova oral, todo teste psicológico, né que é importantíssimo. É, a prova física. Cada estado tem as suas regras, mas basicamente uhum. é, é isso é esse o, o coração de uma prova para delegado de polícia. A investigação social. O que, que é a investigação social? A polícia vai lá no porteiro do seu prédio e fala, ô seu Matias, como é que é a Elisa lá no dia a dia? E aí, eu morava lá em Rio de Fora, for bater no porteiro do meu prédio para saber como é que eu era. Hoje essa investigação é feita pelas redes sociais, é, de várias formas, para saber se aquela pessoa tem de fato a aptidão, a, as características necessárias para o cargo. Em resumo, para não entrar maluco, né? Porque é uma profissão muito sensível, é uma profissão que testa os nossos limites, então a nossa sanidade mental ela tem que estar. Tá ali e mais ou menos em dia porque a gente lida com o que há de mais, mais complicado no ser humano né ninguém vai para delegacia para tomar um café é para falar que tá feliz então é muito importante essas questões nos testam a todo tempo né o ser humano e o profissional muitas vezes entram em conflito mas é necessário que nós sejamos profissionais para lidar com isso muito legal bem agora vamos aprofundar mais então você como formou criou delegado de polícia, e aí teve uma outra pessoa também que formou antes da hora, que eu já sei, já fiquei sabendo, deu um BO aí, porque acho que não podia entrar no concurso de delegado, bater na porta da casa dele para saber que criança que era essa, que tinha passado no concurso, até essa pessoa até já entrou na live aí, que eu vi. Eu não vi, eu não vi. E aí essa pessoa roubou seu coração. Quero saber pois como é. é que foi essa pessoa e qual delegacia que você encontrou ele. Pois é, é o meu marido Murilo também é delegado de polícia, é, ele é cinco anos mais novo que eu, ele também entrou na instituição quase cinco anos depois. Eu sou do concurso 2008-09 ele é do concurso 2011, e que acabou que ele tomou posse depois em 2013. É, o Murilo estava no final da faculdade, no último ano, e ele fez o concurso. Ah, vou fazer para testar os meus conhecimentos. É. Passou. É, ele é realmente fora da curva, o Murilo é brilhante, assim, eu falo isso. É, muito E, dedicado, e também, assim. gente, quem estiver aí, assim, em dúvida, né, se namora, se não namora, se casa, se não casa, ele é um excelente conselheiro, assim, amoroso. Quando ah. meus pacientes estão aqui... Com esses problemas afetivos, eu dou o Instagram dele, falei assim: manda lá um direct, vê se ele abriu uma caixinha, se ele não abrir, manda um direct pra ele, assim. Pra ele resolver, né? Eu lembro né, que no assim, parto vocês só falavam disso, depois a gente vai comentar. No parto vocês só falavam disso, eu urrando lá, gritando, e pô, vai ah, que não sei o quê, papapá, caixinha de pergunta, eu lá, oi, oi, tudo bem? Foi uma barato, mas nós vamos conversar disso. E aí eu fui, eu fui professora da academia de polícia em que ele é, estava, né? Só que eu não o encontrei, porque ele era da primeira turma e eu estava dando aula para os colegas que chegaram depois, era até outro andar. É, e na academia de polícia a gente acaba ficando muito parecido, porque tem uniforme, né, os meninos sempre com o cabelo cortado, né, meninas com o cabelo normalmente amarradinho, então é, é uniforme mesmo, essa é a ideia. E a gente se encontrou depois, ele já sabia quem eu era, nós conversamos muito tempo, muito, mais de ano pela internet... É, mas conversamos como uma troca de amigos mesmo, assim, sem, claro que já havia um sentimento, mas sabe, não era uma conversa, como que eu posso explicar, Kézia? Não era uma conversa, ah, não sei o que, de piadinha, não, era uma conversa sobre a vida, sobre as coisas do mundo, sobre, então a gente criou uma identidade muito forte. Ficamos um ano e meio nessa. E aí eu fui trabalhar em Uberlândia, que fica, que fica não ficava não que fica, a mais ou menos 170 quilômetros da cidade que ele trabalhava, que era Frutal. Então, aí foi inevitável, a gente se encontrou desde a primeira vez que a gente se viu. E aí, rapidamente, nós já fomos morar juntos. Quando eu voltei para Belo Horizonte, ele veio comigo. Com sete meses de namoro, oito, nós fomos morar juntos, com dez meses nós noivamos, e com um ano e meio, mais ou menos, quase dois anos a gente se casou. É, e aqui estamos, né, cinco anos depois, com o Antônio, nosso filhote, que faz três anos no mês que vem mês que vem, não, esse mês, no dia primeiro, não, 31, né? Não, então mês é. que vem. Que faz aí três aninhos. Então, ó, o tempo voa, né? É impressionante, passa o filme, assim, na história, na nossa cabeça, e, e, e foi assim a gente se encontrou lá. A Gê Andrade está mandando você contar do beijo aqui. Ah, do beijo. Então, a Luna Nossa também. Você sabe a história? O que você pediu pra eu contar? Então, Conta vamos lá. aí. O povo, o povo quer saber. O povo quer saber. Não, é porque na primeira vez que, que a gente saiu, a gente foi para um sertanejo lá em Uberlândia. E assim, ele conversou as três horas. Eu já tinha conversado com ele um ano e meio. Lembro disso, diariamente, né? Aí a gente encontrou pela primeira vez. Eu falei, a única a última coisa que a gente vai fazer é conversar. Mas ele continuava conversando por três horas, falando. Aí eu que tive, né? Aqui, que beijá-lo. Não teve muito, muito como fazer diferente. Então foi isso. Só não de sabia dessa história? Não? não tinha te contado, não. Gente, eu, eu vou ter que pegar seu prontuário aqui para ver se eu não tenho, eu não tô lembrando não. Foi isso. Foi isso. Que lindo. Que legal. Bem, e aí, como é que foi a decisão de ter filhos? Quem que queria mais? Como é que foi essa história? Então, é, eu, como te falei, eu sempre quis ser mãe, mas assim, eu, queria, eu sempre quis também cuidar da Elisa. Profissional, mulher, porque se eu não tivesse bem realizada... É, dificilmente eu conseguiria ser uma mãe entregue, uma mãe é, presente, sabe? Então eu queria estar pronta para isso, com o coração livre, para receber os filhos que viessem da, da maneira é, mais aberta possível. Só que não tem é, hora certa, né, Kézia? Assim, não, tem, não tem. E a gente trabalha e trabalha muito, se deixar... É, Nunca tem hora. Que vem. Gente, até minha vovó tá aqui. Oi, vó. Tá ali. Quem que é sua vó? Tá ali, lá, circular. Gente, Olá. que pessoa moderna! A, a minha vovozinha! Um, um beijo pra você! babado! Ai, eu fico toda... <risos> Meu xodó. E aí, eu... Quando a gente se casa no final de 2016 Quando eu me casei Eu já tava muito pronta pra ser mãe Mas eu não queria essa decisão sozinha Então eu falei pro, pro Murilo, né? O pai do Antônio eu falei, olha, Quando você estiver pronto, você me avisa é, e aí a gente vai, né, começar a tentar, enfim. E paralelo a isso, eu estava procurando uma médica em Belo Horizonte, né, até para chegar a sua pessoa, para entender pra, como é que isso juntou. Eu estava procurando, é, porque sempre foi aquela coisa, ah, vai no médico é da mãe, mas é no interior, então só para ver todo dia. Mas eu, eu comecei a sentir a falta da referência, né, de ter uma referência em Belo Horizonte. E... A questão do filho estava na cabeça, mas sem pressa nenhuma. Aí eu fui mexer, fui mexer na internet, procurei. Aí primeiro não, eu marquei uma consulta pelo plano de saúde com bam, bam, bam de Belo Horizonte, estourado. E quando eu cheguei lá, eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Foi uma experiência horrorosa, assim, demorou 15 minutos a minha consulta, ele não olhou nos meus olhos. É, foi um trem horrível, sabe, Kézia? Eu me senti assim horrível, eu queria falar, conversar, falar das... Fala, que que eu estava? Você não perguntou como é que você tá, se tem alguma aqui, não. Ah, não sei o que, Deite, chama a secretária, vai, acompanha, acolhe preventivo, tchau, um abraço. Então foi nesse nível, sabe? Falei, bom, mas não é bem isso que eu tô procurando. E aí na internet eu encontrei o um vídeo da Lu, né, da Luísa que esteve com você nesse projeto também, que eu tenho a honra de, de participar, que é a ex-chata de galocha, né, Para quem acompanha a internet, eu assisti ao vídeo dela, do nascimento da filha dela, é, e aí te vi e falei, acho que é uma vibe dessa que eu tô procurando, deixa eu ir lá. Só que você tinha acabado de ter Rebeca, foi a Rebeca de novembro, né? Novembro. Era começo de janeiro, você não, acho que não tinha voltado a trabalhar, você voltou logo depois, você não ficou nem dois meses, eu acho, não foi isso? É, gente, é nesse nível, Tá. Aí ela logo depois voltou a trabalhar eu liguei, né, pro, pro antigo consultório, ah, não, mas eu quero marcar com a doutora Kézia, quero conhecê-la. E desde o primeiro momento eu tive um super acolhimento, foi ótimo, aí ela perguntou de filho, eu falei, não, ainda não é, é um projeto, mas tá, tá, tem que esperar esse start. E era uma consulta de rotina, falar, falou, ah, pelo sim pelo não, faz os exames pré-concepcionais, já começa a tomar isso, isso, aquilo outro, que outro. Eu falei, tá. Faz mal? Não, pode tomar? Tá, beleza. A gente conversou, adorei. Não deu, assim, umas três semanas, é, eu tava vendo televisão com o Murilo, o Murilo do nada, gente tava vendo, sei lá, novela, ele olhou pro meu lado e falou assim, acho que eu tô pronto. Assim, sem, sem, sem, sem, não, não tinha uma pauta, tá, assim, assunto, não existia. Aí ele virou e falou assim, acho que eu tô pronto, Aí eu falei, sabe quando que aconteceu Pronto pra quê? Sabe? Ele, não, acho que agora tá, tá na hora. Isso me assustava muito, porque o Murilo é bem mais novo que eu. E eu tava com 33 quando eu engravidei foi, eu engravidei do Antônio em julho, eu sou de julho, 32. Fiz 33 grávida sem saber e o Antônio nasceu tinha 33 para 34, isso. E ele tinha 28. Ele também é de julho, 27, na verdade. Falei, gente, mas será é um filho, né? Aí deixei meio que isso para ver. Eu sempre é, o método que eu usava era pílula anticoncepcional que eu uso, né, pílula anticoncepcional. É, e aí eu resolvi parar de tomar a pílula no, primeiro, no segundo mês, na verdade, mas sem assim, ah, tentativo. ah deixa eu vir. No segundo mês eu engravidei pela primeira vez. Acho que você lembra disso. E aí vem assim, dia 25 de junho eu descobri a primeira gravidez. E foi uma loucura, uma alegria, minha madrinha estava aqui em casa e eu tinha feito um primeiro exame, e deu fraquinho, porque eu sou, eu sou igual um relógio, né, então eu sabia exatamente o dia de menstruação, Aí não, veio eu falei... Mas, tipo, primeiro mês, tomei 15 anos de piloto anticoncepcional, sabe? A gente fala, imagina. Mas eu não conheço. Aí eu fui na farmácia, comprei um teste daqueles de tira, de 5,50, assim. Fiz e tava clarinho. clarinha. Eu te mandei, eu lembro disso, oh, você... Aí você foi, mandou... Acho que você foi meio prudente, assim. Mas eu falei, bom, à noite eu comprei o digital. E aí confirmou a gravidez. Fiquei super feliz e tal. Quando chegou no domingo, dia 1º... Eu abortei. E foi uma semana só, mas primeiro filho, tudo novo, a gente não sabe, nunca tinha, nunca tinha lido sobre, é, né, eu sei que isso é super comum, mas é diferente, né, quando você sabe que você tá, você tá grávida, né, mesmo, se a gente falar em termos médicos, tá, a gente sabe, né, um bololô lá, mas, né, espiritualmente, eu tava muito pronta para aquilo. E aí eu falei, caramba, né, eu fui parar num hospital aqui de Belo Horizonte, muito conceituado, que eu não gosto nem de passar na porta, tive um atendimento horroroso, horrendo, horrível. É... Depois a outra médica que chegou, o plantonista, que me acolheu, explicou a situação. Aí então perguntando, doutora Kézia, é a tal da gravidez química, né? É, assim, Sim. É. é, na verdade, aí, posso... faz um parênteses para nós. Você estava com quantas semanas? Quantos Tem dias atrás menstrual que você fez o teste? Segundo um dia? dia? É, mais ou menos. É, se você não fez nenhum ultrassom, você sangrou, sangrou tudo? Foram 10 dias de sangramento intenso, de ficar quase deitada na cama. Foi muito... Chegou a ver saquinho gestacional? Tinha, vazio. É, se tinha saco gestacional não é gravidez química. É gravidez anembrionada. A gente chama de gravidez química. Eu tive uma gravidez química. Uhum. Gravidez química é quando você não vê nada lá dentro. Uhum. Não chega a ver nada. E dá o beta positivo. Isso. E aí já começa a sangrar, sangrar, sangrar, sangrar. E você não vê nada lá. Não uhum. chega nem cinco semanas. É né? tipo assim, uhum. quatro semanas e já começa a sangrar. Sabe, quatro uhum. semanas e meio. Faz o exame. Não do positivo. Mas aí sangra, sangra, sangra e já, e já perde tudo. Se Entendi. você vê o saquinho sinal, a gente já chama de gravidez anembrionada. Na verdade, a gente não pode nem falar que anembrionada. Às vezes até ia pra frente, mas uhum. é porque parou de evoluir, sabe? Isso. Foi isso que a médica ela me explicou na época. É, e aí, em resumo, eu, eu, meu corpo acabou dando conta disso tudo. É, eu optei por não usar a licença médica. Eu usei acho que por dois ou três dias, pela lei a gente tem 15 dias. É, eu, eu, preferi, eu preferi lidar com isso de uma forma diferente Porque eu tinha passado pela maior perda da minha vida né? Que foi a, a perda do meu irmão né, Do meu primo irmão Então eu estava bem escolada de perda, sabe? Então isso me deu muito substrato Para encarar tudo na minha vida a verdade é essa Nada para mim tem importância mais Nada é grave o suficiente mais. quando a gente passa por um problema real Nada é grave o suficiente Mas a, existia uma dor Que já tinha uma expectativa, sabe? Já tinha um... Um frisson todo. Em resumo, aí Kézia... É, o Fernando já é ele mesmo. A Kézia me acolheu muito, de uma forma muito carinhosa. Eu me lembro que, quando isso aconteceu, eu mandei a mensagem, eu fiquei bem. Aí foi um dia de Copa do Mundo. Ela, no jogo do Brasil, ela falou assim, vem cá, quero te ver. E você fez um transforma. Eu falei, Elisa, se eu não tivesse me contado isso, eu ia falar que, assim, nada aconteceu. E tá tudo normal. E os ovários, gritando. Você fala, olha que seu ovário estranho, ficava cintilando, colorido Ela falou assim, ó, é a sua cabeça A hora que você quiser engravidar novamente, seu corpo já tá pronto Eu lembro que você me falou isso com muita clareza Mas nunca, eu falei, tu quer mexer com meninas menino assim, pelos próximos Porque eu falei, agora nada, nunca vai dar certo né? A gente, primeira, primeiro pensamento que a gente tem Falei, é a vida que segue Engravidei 15 dias depois do antônio Dia 15... De, de julho, eu sei que foi única, então assim a cabeça não fica legal, né? Não, não fica bem. 15 de julho de 2018, passei meu aniversário grávida, sem saber. Viajei de avião três vezes. Aí no dia que veio a menstruação, eu falei, não veio. Eu falei, eu parei, falei, será? Pensei, né? Eu falei, uai, não ativa. É falei, biologicamente não tem explicação. Mas, pelo sim, pelo não, indo para o trabalho, eu comprei um teste digital. No trabalho, eu fiz o teste, nada de primeira urina da manhã, nada disso, de hora aleatória. Aí eu olhei e fiz assim, sabe quando você olha e não acredita? Não, não estava tomando anticoncepcional, não. Eu olhei e não acreditei, assim, no que eu vi. Aí eu marquei o um almoço com o pai do Antônio pro mesmo dia, porque a gente tem muitos assuntos para conversar de, de, de, do nosso curso. Ele falou, ah, vamos almoçar a no shopping. A pessoa é casada e pra conversar tem que marcar o almoço. Pra vocês Por porque que a gente trabalha em né? E aí, só que ele, ele é muito sonso, muito sonso com essas coisas. Muito, é pouco não. Porque primeiro questionamento, à noite em casa a gente conversa, né? Ele trabalhava longe, ele falou, não, vou lá. E eu tirei uma foto com a roupa que eu estava, que era um blazer, ele de preto e branco, assim, muito característico. Tirei uma foto com o teste, eu tava com um batom tipo, roxo, então, era a sua foto naquele dia, não tinha como achar que era outra. Eu tirei a foto, aí no almoço, eu mandei pro celular dele, aí ele olhou, pera, por que, que você está me mandando isso? Perguntou assim, um grávido desse tamanho. Por que, que você está me mandando isso? Tipo assim, ele falou com cuidado, porque ele acha que né, tinha a ver com a outra gravidez, aí eu fiz assim pra ele ficar esperando. Deve demorar uns 20 segundos, juro. Aí ele ficou melhorando ali. Ele... Aí ele fez assim, sério? E ele também ficou muito... A gente não comemorou, tipo, ah! porque ficou, né, aquele medinho, né, tudo muito assim. Eu já marquei consulta, aí eu, eu, eu relaxei. E acabou dando certo, tive uma gravidez tranquilicíssima, desejada, feliz... Nossa, não tem nada assim para dizer, um acompanhamento nota mil, muito, muita segurança no processo. Eu deixei acontecer, essa foi a verdade, né? Eu deixei, eu confiei em mim, no meu corpo, em tudo que vocês me ensinaram na vida, eu fiz todos os cursos possíveis, fiz curso prático, fiz curso teórico, fiz outro curso teórico, fui na Júlia, psicóloga, é, consultoria de amamentação, tudo que vocês puderem imaginar. Isso me deu muita segurança para, o momento né, do, do parto do Antônio. Muito bom. E agora chegamos no parto Eu Sim. quero que você fale Para a mulherada que está aí assistindo é, O que, que você sentiu O que, que você tem a dizer Sobre tá. a dor do parto tá. Vou contar o meu relato para vocês No dia O Antônio nasceu com 40 semanas Mais 4 Uhum. Mas pode passar de 40 semanas? Pode. Passou do prazo, Elisa pode. Nossa, mas é que nós vamos ter que tirar esse menino 40 semanas menino Desse tamanho, nós vamos tirar, né? assim? Ó, tem duas voltas de cordão na cabeça Vamos tirar Ó, vamos lá é, Eu tava muito preparada, já sabia desses mitos todos Sobre a... E como é que você ficou sabendo desses vídeos? Foi antes de engravidar ou foi durante a gravidez não, gravidez? não, eu só sabia como engravidar, minha filha. Não sabia mais nada. <risos> mais nada sobre gravidez. Nunca tinha procurado saber. Não... E aí eu sou de uma geração em que a cesariana foi... Era cirurgia, né? A minha geração nasceu de cesariana. Né? A minha mãe fala, morro de ódio. Porque ela tava pronta para ter um parto normal. E o médico, nossa a menina, 4 quilos, tem que sair. Agora, porque, né... E eu podia ter nascido depois, mas na verdade o médico ia para um congresso, entendeu? Então aí, vai, é. minha mãe descobriu. Aí depois ela ficou insegura, claro, né? Ó, oh, mas ó, oh, presta atenção, de ter com outra cidade pequena, acabou que teve. Enfim, mas esse foi o mito, né? E aqui, desde o primeiro momento, é importante que a gente fala que aqui não tem ninguém contra a cesariana, não. A cesariana é uma cirurgia maravilhosa, ela salva vidas, mas ela é exceção é uma cirurgia. Então é muito importante que todo mundo esteja é, informado Eu estava de coração aberto mesmo Se o Antônio tivesse que vir por cesárea, pela cabeça Eu queria que ele nascesse saudável Por isso que é importante ter uma equipe em quem você confie né? que se as... Eu tinha certeza que se a doutora Kézio, a doutora Ana virassem para mim e falasse Nós vamos partir para uma cesárea Eu não ia questionar, vamos embora É isso aí, porque eu sabia que seria necessário Mas eu me preparei para ter um parto natural e essa foi minha preparação Aí com 37 semanas o pai da dona tava viajando Aí meus pais resolveram vir, eles são do interior Ficaram meio com medo de eu ficar sozinha né? No dia que ele viaja, não sei se você lembra Dessa história, eu te mandei uma mensagem A bolsa aqui. rompeu, lá no é, Não, A bolsa é a outra, tem a outra história Primeiro foi o tampão né? Começou a sair o tampão Aí ela me explicou o que é o tal do tampão Só que eu já sabia, né? por causa do curso Eu tava tranquila, minha mãe e meu pai meio que assim Fingindo normalidade, assim, costume mas enlouquecidos, achando que o Neto ia eu Falei, não vai acontecer, fiquem tranquilos, mas eles enlouquecidos. O, o, o, o meu marido lá em, no Rio de Janeiro, com o coordenador do curso, que já queria fretar um, um, um carro para Falei, gente, calma, não é assim que o menino nasce. Tá? A minha madrinha aqui quase morri, já vou falar desse, dar. Passou. Aí eu afastei, eu trabalhei até quase 39 semanas. E poderia, saúde, continuar trabalhando normalmente. Mas eu quis parar porque, assim... Sei, dirigir e eu queria me conectar com aquele processo, queria ficar em casa duas semanas vendo série, eu que trabalho muito, eu queria ler, eu queria ficar quieta na minha casa, só esperando, vivendo aquilo. Aí estava pleníssima no Daimon, que é um shopping aqui de Belo Horizonte, para fazer unha, tipo, três horas da tarde, você não existe na minha vida, ficar fazendo unha três horas da tarde. Aí chego lá no Daimon, é, vou ao toilette, quando eu vou ao toilette, eu olho para baixo, assim, no chão, e vi um líquido, que não era urina. Não era, né? Ainda carimbei com papelzinho higiênico para ver. Aí eu falei, caramba, mas já tava tipo com 39, quase 40. Aí mandei uma mensagem pra Kéz. Ela falou assim, que estranho. Bom, vem cá pra eu te avaliar, mas tá sentindo alguma coisa? Não. Ela falou, ó, oh, preciso te avaliar. Aí eu falei, peraí que eu vou fazer unha. Porque a gente aprende que aquela coisa da bolsa rompeu de novela é só na novela, né? Ou sei lá qual é a porcentagem de mulheres que tem esses partos tsunâmicos. E eu tinha certeza que não era o meu caso. Assim. Sabia que ia ficar 600 horas em trabalho de parto. Fui fazer as unhas. Ah. Terminei de fazer as unhas. Peguei um táxi e fui à clínica. Tava tudo pronto em casa, malinha, tudo certo. Cheguei à clínica, era a doutora Ana. Uma olha pra outra, outra olha pra uma. E eu lá, assim, né, com a unha pra não estragar. Fizeram o teste, né, aquele testezinho pra ver negócio de bolsa rota. Você vai me corrigir se estiver errado. E aí vocês falam, não, bolsa tá íntegra, não tem, aconteceu nada não. E até hoje não sei que raio de água é essa, né? Então, assim, não, estou maluca, eu sei que não era urina. Aí fui para casa e o menino não vinha. Aí vai batendo 40 semanas, a gente vai ficando, parece que a gente desaprende tudo aquilo que a gente aprendeu. E é muito comum que nesse momento, né, se a mulher não estiver muito segura da equipe que tem, pelo menos pariu com unha feita exatamente, Vera, pariu com o efeito. É, a gente vai ficando muito insegura e qualquer coisa que falarem pra você, você fala, tira esse menino agora, não, ok, vamos cortar, vamos fazer ó, oh, peraí, tá demorando vê se você vai pagar, né, pra ver e aí eu tinha essa segurança né eu, uma pessoa aí, pergun perguntou okay. uma coisa, responde aí ó quanto responde. tempo após o rompimento da bolsa que começam as contrações você sabe. meu amor começou muito antes, tem que romper a bolsa e nenhum menino nascer não é isso? Eu vou te contar o que, que aconteceu no meu caso E aí foi chegando, foi chegando, foi chegando E, e o treino ia na, Com 40 semanas Aí eu arrumei uma fazerção, um, como diz o mineiro, de bolo Todo dia eu fazia um bolo Eu não sei fritar nenhum ovo Sou péssima na cozinha, não acho bonito falar isso Porque eu acho que eu sou mulher adulta, adulta preciso me virar Claro, eu sei fazer alguma coisa pra mim Mas não fica bom E eu comecei a fazer bolo Bolo, liquidificador, massa de bolo. Aí eu te contei, você falou, Ih, tá chegando, essa semana não passa não. Eu lembro que você me falou. Eu devo ter feito uns cinco bolos em quatro dias. Inclusive, depois do começo das contrações, eu fiz um bolo. Minha madrinha tá aí, não me deixa mentir. Tá. Aí, no, com, ela tá rindo aí, ó. Com 40 semanas mais 3, é, foi na véspera, eu já comecei a ficar ansiosa. Não tava legal, sabe? Aí eu lembro que eu conversei com a minha barriga, eu fiz carinho na minha barriga, eu falei, meu filho, vem, por favor, conversei Sim. com ele, papata. Acordo 3h18 da manhã com uma dor, aí fica, ah, mas como é que você sabe que você tá parindo? Pode ficar tranquilo que você vai saber, não tem <risos> erro não, nenhum erro, é um trem que você nunca sentiu na vida, né? Aí eu senti, é uma dor fraquinha ainda, mas ela irradia, ela abraça a pele, assim, ela vem de trás pra frente, é um trem de bicho, é muito doido. Aí eu senti uma dor diferente, aí é pro chuveiro, lembrei de chuveiro, pai dele babando, dormindo, aí liguei o chuveiro. Aí fiquei lá, com a, por super anti-ecológico, mas o que, que eu posso fazer? Ele tava morrendo de dor. Aí liguei o chuveiro quente, deixei a água cair, aí mandei mensagem pra Dolo, falei, "Opa, que eu tô achando que é hoje, não, calma, vai, vai. Daqui a uma, uma hora você me fala se passou, e a dor não tinha passado. Aí ela falou, opa, eu acho que pode ser hoje mesmo. E aí, é, a Lili, que é a enfermeira obstetra, que eu não tinha assim, conhecido só de Oi, que um anjo na minha vida, assim, se eu tivesse 20 meninas, em 20 ela estaria, acho que ela até apareceu estaria nos assessorando no parto, não tem a menor dúvida. É, acabou que caiu de paraquedas no dia, que ela estava de backup da enfermeira, que inicialmente eu tive as tratativas... E ela veio aqui pra casa e foi maravilhoso. Ela chegou aqui, era umas 9 horas da manhã. Tinha começado 3 e dezoito. Aí ela, eu, eu insisti que eu queria é, é, saber dilatação. Eu sou muito controladora, isso não é segredo pra ninguém. Eu sou uma pessoa que gosta de ter o controle dos, dos números, dos fatos, para tomar as minhas decisões. E isso me, fazia, me faria bem. Aí ela falou, mas precisa tocar? Você quer? Você quer saber? Eu quero saber dilatação, ver aí tá. e tal. Ela falou, ó, você está... Tá progredindo, três pra quatro, aí umas três horas depois, cinco. Ela falou, é hoje. Se não for hoje, é amanhã. Ela falou, isso era dia 10 de abril. É, aí eu falei, agora volta? Ela falou, agora não volta mais não. Agora você já entrou na montanha-russa, não tem jeito de pegar o ingresso de volta. Eu falei, então tá. Aí eu desci no prédio, peguei a bola de pilates da academia e fiquei o dia inteiro. Sentando na bola, batendo papo, aí eu levantei da bola, vamos fazer um bolo. Aí eu fui fazer outro bolo. Aí fiz o bolo, lacei o bolo, a gente tomou café ele li aqui em casa o dia inteiro, tá? Minha madrinha e a Lili. Aí isso foi umas 4, 5 horas da tarde. E aí as contrações foram pegando um ritmo. É diferente, sabe? Vai, vai acelerando e vai intensificando. Eu falei, é, tá na hora de tomar um banho, tomar o cabelo, dar uma maquiada. Aí comecei a me arrumar porque eu sabia. Gente, eu, eu né... Eu não ia sem estar maquiada, porque eu estou maquiada praticamente 24 horas do meu dia, exceto quando estou dormindo. Aí eu falei, vou lá. Só que agora que eu resolvo pegar a maquiagem. Aí meu marido falou assim: Ah, é... você quer tá que eu fique com você hoje? Eu falei, some daqui, vai trabalhar, porque sabia que aquilo ia me atrapalhar. Vai! A hora que o negócio apertar, você volta. Só que ele já tinha voltado do trabalho, porque eu fui uhum. para a maternidade, era quase 8 horas da noite. Então ela vai pegando, ah, fiquei 25 horas no trabalho de parto, fiquei, mas não são 25 horas gritando, gente, é todo um processo, sabe, seu corpo ele vai, vai se ajustando. E aí dava, a Lili ria, 7 horas da noite quando o negócio pegou, eu gritava, aí a contração passava, eu falava, peraí, aí. aí eu voltava lá no rímel, aí um olho de rímel, o outro sem rímel, aí a outra contração, aí o tempo foi diminuindo entre as contrações, ele, ele falou, vamos pro hospital. Elisa, tá na hora. Eu sempre quis ter no um hospital, não, ter em casa não era uma possibilidade. É, exceto se ele viesse, E, mas e não o rima é prova d'água, né? O rima é prova d'água, claro que ele ficou intacto é, até o final. logo a marca aí, qual que foi. Todo mundo ficou de olho com maquiagem, né? Aquele de farmácia, da Maybelline, amarelinho, naquele. Ah, eu tenho eu. desse. É, ele segura bem. A prova d'água é até difícil de tirar. Aí passei, fiz a maquiagem... Já tinha separado a roupa, do... Vamos embora. Aí no carro o trem foi pesado, porque é a única coisa que você quer é um conforto, né? No momento da contração, tem um lugar para segurar e o carro ia mexendo. Aí a dona morava no mesmo bairro que eu, então foi fácil de pegá-la. Ela ia fazendo a massagem aqui, no carro foi pesado. Aí, ladeira abaixo, né? Cheguei na maternidade, é... eu queria ter uma banheira, porque água para mim foi muito bom. A água, de fato, melhorou demais, assim, a sensação que eu tive do parto. É, mas as minhas contrações foram muito intensas. Muito intensas. E eu sou uma pessoa altamente tolerante à dor. Muito mesmo. Mas elas foram muito intensas. Depois você até me explicou, né, que parece que o Antônio, ele ia procurando. A cabecinha dele batia, batia, ele ia procurando a saída, não é isso? Ele, tá me ele, ele desceu meio torto. Né, ele desceu um pouco torto, depois ele foi se ajustando, assim. Por isso ele sentiu tanta dor, sabe? A dor, ela é lancinante, não tem definição. Isso, essa era essa fase dor. inicial sua, ela foi mais arrastada, né? Uhum. Você começou três da manhã do outro dia, do assim, outro dia. Essa fase inicial sua foi bem arrastada, ele foi... Uhum, se foi se isso ali. Mas acontece, gente, aí quando pegou... É... Acontece o seguinte, teve um determinado momento, eu fiz o meu plano de parto, que é um documento que você assina, o que é que você quer, o que é que você não quer, o que é que você... É, é, para respeitar o seu momento mesmo, né? E aí eu coloquei que eu dava abertura para que se as médicas que comigo estavam, a doutora Kézia e a doutora Ana, é, tivessem a percepção de que eu precisava... É, da analgesia, por exemplo, né, precisava, ó, toma um trenzinho aí pra você relaxar, que elas poderiam me oferecer. Então, eu tava muito consciente do processo, eu gostaria muito que o parto fosse natural, é, não sei porquê, né, falei, coloquei, vamos tentar, né, coloquei na minha cabeça, vamos embora no natural. Só que teve uma hora que aquilo parou de fazer sentido pra mim, porque eu estava muito cansada, muito. Era eram 3 e 18 da manhã, isso já era mais ou menos meia-noite do outro dia, e é um, é um trabalho físico muito intenso, né? Parece que tá correndo uma maratona o dia inteiro. E teve uma hora que eu olhei pra aquela banheira, eu tive asco, eu quis sair, eu quis levantar, arranca esse menino, corta essa barriga, me deu um, um... não queria mais. Porque eu estava cansada. Eu acho que se eu conhecesse... Já que era a primeira viagem, acho que hoje se eu conhecesse esse processo, não sei se eu faria diferente. Mas eu senti que aquilo era necessário. Na verdade, a Kézia chegou pra mim, tem até no vídeo, ela chega baixinho assim, e fala, e aí? Tá na hora. Eu falei, pelo amor de Jesus Cristo, me tira daqui. Aí eu tomei anestesia, eu tava com 8 centímetros e não, não ia, né? Quer dizer, não não, não progredia mais os 8 centímetros não ficou. Ó, horas ali nos 8 centímetros. E 8 centímetros, gente, é quando, é quando a contração tá assim: punk, aquele final. Aí eu, eu falei, não, vamos tomar. Eu tomei eu apaguei. Dormir. Qual foi a anestesia? Eu não sei até hoje. Pele dural. É a pele, né? A pele é que para de, da, das costas para baixo, né? Isso, assim, você, você tira a dor, né? Mas você continuou. Foi analgesia. Você continuou é. sentindo as contrações, mas tirou a dor. Tá. A a anestesia é diferente. A anestesia é da cesárea, que paralisa mesmo para. tudo. Entendi. Então foi analgesia, ok? Tomei. E realmente eu sentia tudo, um formigamento, uma coisa esquisitinha. Eu apaguei, eu tava muito cansada. Eu não consegui comer nada, eu tava um pouco enjoada. Dormi. Eu dormi mais ou menos uma hora e quarenta. O povo pediu pizza, o povo dava gargalhada. Vocês não têm noção. de Park virou uma bagunça. tá? Tava... você não sabe a família dela inteira. Tinha quantas pessoas na sua família? Ah, Dez uma pessoas. galera. Os pais do Murilo, lá embaixo. Lembrancinha, é. enxoval, Sim. Tinha lençol bordado da bisavó até pra cama dela. Depois tinha que ela aparece, era deitar neste tal lençol. Tinha mesmo, tá, meus amores, tinha sim. Tudo minha mãe, tem nada que você... Era muita chiqueza, gente, muita chiqueza. Ah, Queimepes. Aí, a hora que eu acordei foi muito interessante, porque a hora que eu acordei da anestesia, eu acordei igualzinho um bicho. Eu acordei e falei assim: é agora, deu vontade de levantar e eu já estava sentindo novamente, é, mais do que, é como se estivesse passando. Né? então eu senti a minha sogra rindo aí, é, eu senti esse final, sabe, é, o Antônio coroando, o Antônio tal do círculo, arco de fogo, sei lá como é que tá ouvindo você falar da Júlia, Júlia, não tem que pesquisar mais nada, vai lá no Vila Mil, tem uma galera para te entender, nossa, assim, o acolhimento foi oito, a gente tá brincando e tal. claro, que você tem que pesquisar, e é atrás de profissionais, mas fica o meu relato, na né? minha indicação, assim, Real, porque eu fui muito abraçada Muito acolhida Eu tive uma gravidez tranquila Essa é a palavra aí. Renatinha foi pra Vila também Eu, falo, eu prego a palavra na Vila, tá? Tô vendo a, as mãezinhas da Vila Renatinha, Renatinha. Renatinha. Renatinha Renatinha das minhas é da Renatinha foi paciente da Ana, Mas a gente trocava volta figurinhas aqui na Renata Mais animada do Brasil O parto da Renata, gente Você sabe, que é o parto né? da Renata tipo, tem, <risos> A Renata tem conta relato de parto dela então é. Uma boate. Acho. Você imagina, uma boate. Não, mas o Bruno é, é, o Bruno é muito emocionado, né? Maribela, pessoa é emocionada. Você lembra aquele negócio de boate assim, que rodava assim, com negócio colorido? Uh -huh. Aí tinha bebida, tinha bebida alcoólica lá. Entendeu? <risos> Era, o povo bebia. Eu cheguei lá, não sei se eu fui ajudar a Ana no parto, se eu tava em outro parto. Eu sei que tinha um tanto. Acho que tinha dois partos no tempo, que tinha uns três médicos lá. Renata, só aquilo no seu parto, assim, foi, foi uma é, boate, né? uma confusão, um Vucu Vucu no parto da Renata, foi uma loucura. Astral, né? A alta a, a, a expectativa, sarrafa é alta aqui. O seu também foi, assim, mas enquanto você sentia dor, a gente tava uhum. lá fora comendo pizza, sua família inteira fazendo bagunça lá embaixo. Sim, eu cheguei, eu que a gente pizza chegando e o povo comendo, um pedindo McDonald's, o outro pedindo. Pedindo pizza e eu lá só vendo e a turma conversando. Mas foi bom que foi muito leve, né? É a Renata. Foi só alegria o nascimento do Bento. Filhote dela, coisa mais gostosa. Mas voltando, deixa eu contar pra vocês. Aí eu senti essa vontade, assim, absurda de me levantar e de agachar. Porque quando a gente tá fazendo os cursos e tal... Ah, tem até o um curso prático, é engraçado Porque tem exatamente aqui Mãe e avó da Isa, que live maravilhosa Ah, linda Sua avó não tava, né? Sua mãe tava, sua avó não Não, minha avó chegou também Minha avó tava aqui antes De madrugada lá, era... é não Ah, não, no, no, não, não. ela ficou na casa da minha tia aqui. É, no parto, não Não, eu No tipo parto que... tava ah, sua cunhada Tá, que a madrinha seu, do Antônio Seu minha pai, sogra, sua mãe sim. E seu sua seu sogro sogra e minha sogra. sogra Isso, foi isso ah, muito bom. É gostoso contar também, né? Passa um fio, muito bom. Aí ah, eu senti é, essa vontade de, de, de agachar. E no curso que a gente fez, tem até a foto. A Lili me mandou outro dia aqui, ó. exatamente na posição que o Antônio nasceu. E não tem isso. Ah, eu escolho... Lili, Lili, Lili entrou aí. É, é, minha madrinha, é minha tia que ficou o tempo inteiro aqui. Eu, ah, já falei, eu sei que você tava aqui o dia inteiro. Você que ficou comigo a tarde inteira em casa, né? Então... Foi ela que passou os perrengues plano e pleníssimo, no sofá, assim, ó, mas por dentro da escola de samba. E aí foi, é, é curioso porque esse negócio, ah, meu menino vai nascer na banheira, vai nascer sentado, vai nascer deitado, isso não existe. Porque na hora o seu corpo é que fala, tá? O seu corpo é que manda você fazer, agacha. É biológico, gente, não sei se eu tá tô falando bobeira, tô falando o meu caso. O corpo ele dá o comando pra você: ah, não, não vou agachar não porque eu quero ir pra banheira. Não existe isso. Você agacha, você simplesmente agacha, ou você simplesmente se deita. É o conforto que o corpo pede. E foi rápido. Aí depois que eu senti essa, essa vontade de ter o Antônio, né? Eu vi que ele estava vindo, e não demorou acho que nem 20 minutos, né? Também, né? Depois de 24 Sim. horas. Demorou. Não foi difícil. Foi mais possível, possível foi super passar. tranquilo, porque o pessoal tem mais medo, né? Para mim foi tranquilaço. O que pegou pra mim foi é, é, um pouco antes disso. Né, que foi. Ó, o Antônio tá fazendo birrinho ali, tô chorando. É, foi antes. Enfim, foi ótimo, foi maravilhoso. E aí, ah, você sentiu ele no seu braço? Como é que foi? Ah, trem de doida. É o vídeo, perguntaram se o vídeo tá no meu Instagram, tá assim. É é, é. é um trem de bicho. Não tem jeito de explicar. É muito. Não, nada é comparável. Nada, nenhuma sensação do mundo se compara. Você e pesada. hora que ele nasceu? Três, quatro e quatro. Aí, gente, eu cheguei lá. Estão perguntando aí se doeu o expulsivo, se tava Nada. com analgesia. Nada. Eu já tinha sentido a analgesia passar. Eu senti, eu senti é, as sensações todas. Então, quando ele nem coroa, ele realmente saindo do seu corpo. Eu senti isso tudo. Tem dor? Tem. Mas é uma onda tão maluca. É, é, é, um, é um... Não tem jeito de explicar. É só vivendo. Né, Kézia? É... é... E é uma dor, a natureza é tão perfeita que ela faz com que a gente se esqueça. Se eu puder, assim, ah, vou mensurar, parece que é isso. Não tem jeito. Eu sei que foi uma coisa absurda, mas acabou o parto, acabou a dor. E você ganhou o menino, entendeu? Então, assim, é, é lindo. É lindo, é fantástico, sabe? É, é. para quem for possível passar pelo processo, independentemente da via de parto, mas se for possível, né, aguardar o início do trabalho de parto, é... é é, é, é muito, muito impressionante. Claro que o objetivo é um só, a gente tem que ser prático na vida, e a medicina tá aí, evoluiu para isso, né? Tem que fazer cesareano, nós vamos fazer, e vai nascer, o menino vai nascer ótimo e saudável. Pronto. Mas, é, se for possível, eu acho que é, é, é interessante. Você teve laceração? Tive, mas natural, não teve nada de episiotomia, nada disso, o Antônio achou o lugar dele, foi bem discreta, né? Foi bem pouquinho, é, foi ali, Dra doutora Kezia fez a intervenção rapidinha, acabou. Aí eu descobri, quase três anos depois, que me contaram, doutora Kézia que não tinha me contado antes, que eu tive hemorragiazinha. Ninguém tinha me contado isso. Nem aí, sei. eu. É, tá vendo? Eu não percebi. Primeiro que eu vi no leitura labial, na, na versão estendida do vídeo, a hora que eu, o Murilo tá atrás de mim, né, e eu tô parindo Antônio, você chega assim, a hora que você vê, você chega super assim, tchum, você fala, hemorragia. Depois que ele me contou o que, que você tinha falado, ela, ele, você falou assim, ó, vamos pegar, calma, tá tudo bem, mas eu não, eu não vi nada disso. Eu tava... Ah, falava, eu falava igual a Maritaca, gente. Eu pulava, literalmente, depois da hora pulava. Eu então, não, vem cá, deita aqui, moça, você acabou de parir, vamos esperar a senta. Eu tava em êxtase. E aí vocês resolveram isso sem eu nem ficar sabendo. Olha só. É, porque quando... Às vezes está no banquinho e começa a ter hemorragia, a gente deita para começar o protocolo de hemorragia, né? Porque tem todo um uhum. protocolo, a gente mensura o sangramento. Na hora que nasce o bebê, aí a gente já começa a mensurar a quantidade que está sangrando antes mesmo da placenta sair. Uhum. E aí, quando a mulher tá se... numa posição sentada, ela, ela pode realmente cair, né? Porque quando tá deitada, a gente já começa o protocolo ali mesmo. Quando ela tá deitada, ela tem que sentar, ela tem que deitar, porque ela pode realmente cair, né? E com o bebê no uhum. colo ainda. Então, quando a gente começa a mensurar, a gente mensura em compressas ali. A gente começa a ver que o sangramento tá aumentado, a gente já. Eu curti no, no ouvido do seu marido, provavelmente, ou ouvido da Foi. enfermeira. Foi. Ela já fala, vamos detalhe porque tá com a hemorragia, ou tá com o sangramento aumentado. A gente Foi já deita e começa os medicamentos, o soro, as coisas que precisam pra, pra hemorragia, né? Mas obviamente que eu não vou falar para mulher para ela perder de curtir aquele momento maravilhoso que ela tá mentindo ali aconteceu. pra perder. Não, não, eu não senti nada. E o mais legal de tudo é que ele nasceu às 4 e quatro às nove e 30 eu estava debaixo do chuveiro, lavando a minha cabeça. Então, assim, super... Normal, né, gente? Fiquei muito, muito bem. 15 dias depois, assim, o corpo já tinha voltado... E eu cheguei lá para te ver, gente, ah. chocante. Cheguei lá, não sei se foi de manhã ou foi de tarde que eu vou te ver, que horas que eu fui... Foi antes do almoço. Você chegou lá de manhã de Cheguei novo, lá, Elisa, assim... É lisa, é sendo Elisa, né? Elegante, maquiada, maravilhosa Murilo O cocô do cavalo um do buraco Um Eu um Falei aqui, o ladrão te pegou aqui, te deu um murro, foi? Foi Uma bagaça. nada Meu Deus, duas noites sem dormir Quase que né? Vamos trocar? Jesus, o que é isso? Falei assim, meu Deus O que é isso? Você é pariu? Você pariu, Pura. Murilo, por acaso? Você tá assim, Pura. esse bagaço? Nossa, mulher aqui, ela é, pariu, né? Nossa, eu fiquei muito bem. Graças a Deus, assim, foi, foi muita, muita tranquilidade. Eu acho que esse é o fundamental, né, Kézia? Você ter tranquilidade nesse processo. E num país em que a violência obstétrica ainda é tão presente, tão atente, em que a comunidade médica muitas vezes é, esconde, mascara esses erros. Eu sei que eu sou delegada e a gente pega, né, essas questões. É, é muito triste, então você ter esse oásis, né, é, é, no meio disso tudo é, é fantástico. E a gente sabe que em Belo Horizonte nós temos, né, inclusive no setor público, né, o Sofia que luta e partindo o tempo inteiro para oferecer uma assistência humanizada de qualidade, profissionais que estão na vila estão lá também, então, mas é um país muito difícil, né, imagino que para vocês, para fazer medicina de qualidade muito, seja muito difícil também. Muito, muito, Eu eu, né, eu trabalhei no Sofia há muito tempo, trabalhei na Secretaria de Saúde Municipal, 10 anos, na frente, construindo protocolos, treinando médicos. E, assim, a nossa... Claro que a cultura, a cultura toda da sociedade é muito cesarista e muito intervencionista nessa questão. As pessoas ainda têm muito essa tendência de acreditar que a cirurgia é mais segura, né, e as pessoas têm dificuldade de acreditar que a experiência do parto pode ser muito boa. Não é ruim a experiência Nossa, do parto, não, gente. maravilhosa. Maravilhosa. Não é ruim. E, e que tem a dor, tem dor. Eu não vou falar nunca que nada, tem dor. É difícil. É muito difícil. Não é fácil. É muito difícil, sim. E, mas a gente não vai estimular ninguém a fugir. É de confrontar e, mas sem recurso. Tem muitos recursos para lidar com isso. E a gente está aqui junto de vocês. Né? A gente não vai deixar... Você não vai estar tá sozinha a hora nenhuma. Nenhuma você vai estar tá sozinha. Né? Na primeira contração, você pode acionar que a gente vai estar tá junto de você com todas as técnicas, até a, a pele dural. Uhum. Importante mulher saber. Fazer uma cirurgia por causa de dor não justifica, gente, ou por medo, né, ou por desinformação, a, a, a cirurgia é uma coisa muito séria, não é pra gente sair brincando de fazer cirurgia. Um paciente, gente, essa semana de um paciente até advogada também, que o médico ia fazer uma cirurgia nela, uma cesariana, né, desnecessária, ela correu e veio, consultou comigo e falou, quer dizer, eu vi que não tinha cidade nenhuma na cesariana, com 38 semanas. Ela falou assim, cara, mas isso é lesão corporal, ela falou comigo, eu falei... Uai, você que é advogado, aí é você que me diga. Porque eu não sei o que, que é, eu não sei o conceito dessas coisas juridicamente, mas, pra mim, se você corta a barriga de uma pessoa sem precisão, eu não sei o que, que é isso. Porque se o útero foi feito pra abrir e pro neném passar, por que, que eu vou cortar a barriga de uma pessoa pra tirar um bebê? Se não precisa de fazer isso. E todas as, as consequências disso, né? Para a vida inteira da mulher... A gente está aí em qualquer Google... Vocês vão ver as consequências cesariana para a vida inteira da mulher... Aderências... do crônica... Cicatriz... Não só do lado de fora... Do lado de dentro na sua barriga... Para a sua vida inteira... Se você for abrir a barriga de uma pessoa que teve uma cesariana... Uns 60... 70 anos... É diferente de abrir a barriga de uma pessoa que nunca teve cirurgia... Então assim... A gente tem que ter muita consciência para fazer uma cesariana... Tem que ser necessário... Não pode fazer cesariana desnecessária. Isso é muito sério, né? Então a gente... Aí, ah, mas o parto é muito ruim. É ruim porque estão fazendo ruim. Estão fazendo ficar ruim. Não é pra ser ruim. É desafiador. É difícil. É demorado mesmo. Mas a gente tem um tanto de coisa para ajudar a mulher. Pra ficar bom. E aí fica bom mesmo. Fica. É, alguém colocou aqui que dor é diferente de sofrimento. É exatamente isso. é não sofri em nenhum momento. Sofrimento é quando você perde alguém. Sofrimento, sofrimento é outra coisa. É, a dor, às vezes, ela é necessária, mas é necessária para mim, não achem que eu sou uma ativista do parto, que eu, né, e não é um parto normal, natural, a qualquer custo, porque a gente sabe também que na rede pública de saúde, em alguns hospitais privados, e, e, e, existe violência obstétrica no parto normal, não é uma questão de, ai, cesariana é violento e parto normal não é isso, não é, doutora Queza, não é isso. Né, Kese, não é isso. Eu acho que se busca é um parto respeitoso de qualquer Sim. forma, sendo uma cesariana necessária, sendo um parto normal, um parto natural. É ter uma equipe que esteja com você, e, ah, Elisa, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma equipe qualificada. Ok, a dona e enfermeira da Elisa em foram do Vila Forum, juro. depois eu te falo, se quiser você me chama no direct que eu te conto, né, a Lili, a Alena, assim, você tem uma equipe fantástica, maravilhosa. Lili, ó, tá até aqui, eu recomendo, já falei, Lili assistiu uma galera também, é, eu tenho muito carinho por essa turma, mas a questão aqui não é ser um ativista maluca que fala, não, vamos ao parto normal a qualquer custo. A gente sabe, tem histórias e relatos de violência horrorosos, né? Aí vai, faz episotomia episiotomia de qualquer forma, quer é cortar, né? A mulher para abrir o espaço. Gente, isso não existe, né? Então, a doutora pode falar muito melhor que eu. Isso não existe. Então, o que se busca é um parto respeitoso. É um momento em que a gente ouça só a natureza, né? O corpo da mulher, essa natureza pedir e mostrar que precisa de uma cesariana, é isso que a equipe médica vai fazer. Se a natureza achar que você dá conta... É, dá uma ajudinha pra ela e passa por essa viagem, porque é muito legal. É, é, é muito, muito marcante. Agora, pra fechar, fala pra gente o seguinte. No seu olhar profissional, né, aí nessa área de direitos humanos, o que que mudou depois que você virou mãe? Hum, é... A nossa perspectiva de vida muda muito, né? Sem romantizar a maternidade, repito, nem toda mulher tem que ser mãe, nem toda mulher quer ser mãe. Estou falando, ah, Elisa, é... eu tive dois eventos que mudaram a minha vida. Como eu falei, né? A perda do Fernando e o nascimento do Antônio. Todo o resto, para mim, é resto. Tive momentos bacanas, legais, momentos tristes... Mas esses dois momentos são os momentos, os divisores de água da minha vida. Eu me balizo sempre que eu tenho que tomar uma decisão ou uma coisa difícil, um momento. É isso é que faz com que eu, com que eu é, tenha os meus parâmetros de dor, de sofrimento, de tolerância, sabe? De tudo. Então foi, foi muito especial. Mas me tornar mãe fez com que eu olhasse o mundo com um pouco mais de empatia. As mães, com mais empatia Porque antes de ser mãe, você vê o um menino Deitado no chão do shopping ah! E a mãe lá, você fala Nossa, gente Nossa, não tem educação, né Você fala, você, gente, a vontade que eu tenho Hoje é abraçar essa mãe e falar Peraí, vamos deitar junto no chão Porque é assim, a gente se identifica A maternidade é uma jornada maravilhosa Mas muito delicada, é estressante É cansativo, nem sempre a gente está disponível Não adianta falar ah, Eu sou a mãe, dourada, perfeita, não é tem hora que você tem vontade de deixar o um menino ali entregar para os outros, voltar semana que vem, né? Não quer dizer que você ame mais o seu filho ou menos o seu filho. É, não é fácil. É, é renúncia o tempo inteiro. Mas eu acho que a grande lição que a maternidade me trouxe foi a empatia. E para mim, esse processo todo do parto mudou muitos paradigmas. Para mim, foi muito importante. Para a Elisa. Não estou levantando bandeira, tá? Estou dando uma sugestão para quem puder passar pelo processo dessa forma e quem quiser. Mas para mim foi, eu me, me, a confiança que eu tenho em mim, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, é, é, aumentou exponencialmente depois que eu fui mãe e fui mãe dessa forma. Então eu acho que é isso, a empatia e a minha capacidade de me posicionar em relação aos desafios da vida. Que bom, muito bom, Elisa. Eu acho que a gente ficasse aqui, a gente ia ter que Belice, ficar mais uma né? hora, né? A gente vamos ia botar muito um lá. É uma delícia. Né? Ah. É, mas depois a gente marca mais uma live, né? Vamos, <risos> vamos. sim, vamos amar, vamos sim. Gente, então olha só, essa live vai ficar gravada. Já salvei uma aqui no Instagram, vou salvar essa outra, já esses essas duas salvas, esses dois pedaços. E no YouTube nós vamos juntar as duas, tá? Vai ficar um vídeo só no YouTube. Agradeço muito, Elisa, você ah. é maravilhosa. Ricardo, eu que agradeço, tá? Uhum. Entre, entre chiques e famosas e maravilhosas, mulheres que influenciam milhões de pessoas, é eu fico muito orgulhosa de ser uhum. lembrada e muito feliz. Conte sempre comigo, né? Estarei sempre pronta a pregar a palavra do Instituto Vila Mil. Ah, é? verdade. É uma empresa que eu acredito, né? Três das minhas melhores amigas, né? Das pessoas que, que são do meu convívio, estiveram com vocês, tiveram seus filhos com vocês, as crianças que mais convivem com o Antônio. Então, isso me dá muita, muita tranquilidade, muita segurança para sempre indicá-los, porque eu sei que o trabalho é respeitoso, que o trabalho é honesto, que o trabalho é bem feito. Então, contem sempre comigo, tá bom? E obrigada por terem ficado aqui nos ouvindo. Obrigada a todos que ouviram. Desejo a vocês aí uma ótima noite. Quem está gravidinha, uma ótima gravidez e um excelente parto. Beijo, tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau.